Paz de Cristo para sua vida, o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, sejam as vossas petições conhecidas dentro de Deus. A ansiedade, há quem diga que é o mal do século, ela não escolhe idade, classe social, e quando alguém é tomado pela ansiedade, ela traz malefícios para o indivíduo tais como desconfiar do próprio Deus. Não ter a confiança que o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. A ansiedade nos faz duvidar do cuidado de Deus. O interessante é que Jesus no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele diz que o Pai Celestial cuida até das ervas do campo, como também das aves do céu. Isto é uma representação de que ele cuida daquele que é a coroa da sua criação, o ser humano. O apóstolo Paulo, então, ele nos dá alguns ensinamentos nesse versículo de como nós podemos vencer a ansiedade. Em primeiro lugar, ele disse que nós não devemos andar ansiosos por nenhuma coisa. Isto representa de que ele está generalizando. Paulo não está dizendo de que nós devemos apenas colocar uma parte ou uma área da nossa vida nas mãos de Deus. Mas ele diz em tudo, ou seja, em todas as áreas da nossa vida, Deus está cuidando. Ele também diz em oração, está aqui um passo para vencer todo e qualquer tipo de ansiedade. Expressar a Deus e seus sentimentos. Externar a Deus aquilo que o seu coração está desejoso. Paulo ainda diz em súplica, ou seja, você declarar a Deus e todo o seu coração aquilo que você está necessitando. E em último lugar, ele diz em ações de graça. Paulo está nos ensinando de que nós devemos ser gratos a Deus e assim, consequentemente, nós vencemos a ansiedade. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.